Pessoal, tudo bem com vocês aí no YouTube? Hoje estou aqui para mostrar para vocês as 5 músicas que o povo mais pede nos vai. primeira música é aquela música de chão batido. Pode faltar do fundo da grata, senão o povo já começa a reclamar e vazar do baile. A música Vou Pra Santa Catarina Se vocês gostaram, não esqueça de clicar nessa setinha torta aí que está embaixo da tela para compartilhar com os amigos e familiares. Também clique no botão do like e clique em se inscrever-se para não perder nenhuma novidade nesse canal lindo e maravilhoso.